Na linha inferior da plataforma, à esquerda, selecione Indicadores, Bollinger Bands. Para começar, deixe a configuração padrão do jeito que está. As cores das linhas podem ser alteradas para facilitar a visualização. Construa. No gráfico, é possível observar que em alguns lugares as bandas de Bollinger se estreitam e se aproximam muito uma da outra, e em alguns lugares, ao contrário, elas se divergem a uma distância considerável. Quando as bandas estiverem longe entre si, significa que o preço está se movimentando de forma ativa, crescendo ou descendo. Quando as linhas se aproximam uma da outra, significa que o movimento do preço desacelerou e a consolidação teve início.